Apresentando eu, papai Jujuba Bananica no canal Jujuba, Jujuba Nanica, fazendo para mais um vídeo. Hoje, pessoal, estamos aqui com minha skin nova estética. Estética, bom, gente, estamos aqui para mostrar como conseguir a aura, a assombrar, assombrosa. Mas primeiro, vamos mostrar minha skin, né? Gente, eu gastei mais ou menos uns um cento não, gastei 180 e pouco. Robux. Ó minha skin gente, Homem a skin, asterica aqui Deu eu vou comprar um chapeuzinho quando tiver na roupa Bom, aqui ó Bom gente, tam... então aqui ó Primeira coisa, aqui ó, eu vou... essa é a hora assombrada que meio que fica em volta da gente Em volta Ai, aqui ó, fica atrás Aqui também tem um Tomos Magos que também fica nas costas. <risos> gente, eu tô. Eu tô sinalizando a vida real, mostrando que não tá nem gravando tela, mas ok. Hum, minha Aqui, ó. Também. Aí também tem a mochila do artista. Que ninguém sabe fazer uma esquina. Uma mochila séria que foi me botando na minha esquizinha grátis, né? A gente sempre uma coisa grátis, é sério. E a anel das chamas. Deus. Grátis, né? É grátis, É cintura. Ah, então, o anel da chama é na cintura. O mochila nas costas. O tom dos Ma magos no ombro. Aura assombrosa. E é na cinturinha. Bom, então, vamos pro vídeo. É, é, é, é. é. Bom, gente. Primeiro que vocês vão fazer é entrar nesse nesse jogo Mansão A ah, Mansion Mansion Mansão Deixa eu traduzir gente que eu sou ótimo em traduzir Mansão of Under Under Eu não sei gente. é que assim Mansion of Under Wonder Eu não sei dizer diretamente então, gente, é mansão das maravilhas. Gente, será que essa música da copyright é bom a gente tirar, né? Caramba, tá travando, né? A gente, tá travando demais, olha. Tá bom, vai, assim Mas mesmo, gente. Que Calma aí, deixa eu baixar um pouquinho, gente. Que senão. Não Ah, é, gente. Tá bom. Aqui, ó. A gente já jogou isso aqui, não jogou não. Join Game? Não, a gente tem que ir primeiro na... Ok, gente, Stand brinde será que aqui é Stand... Meu Deus, gente, meu é Deus! É comida, é comida, é comida. comida. comida, é com... tem comida pega comida, você não gosto de comida. É, mas tem um raposo aqui. Raposo, não pegue! Raposo, não pegue! O que tem Sabe Los Córdo"? Eu sei, mas não vou falar. Só você se passando por cara na Juba da não né? Mas quem Quem falou? Um espanhol Coloca aí, já jogou na amiga. ah Redencode É, mostra pro pessoal como que é, antes que apertou Gente, então vocês vão vir no lugar mais as pessoas possíveis Gente, calma aí Aleluia, gente Vamos fazer uma coisa Eu vou fazer uma coisa que vai ser bem melhor para vocês, tá bom? para vocês verem Pra vocês aqui, ó Aí a gente vem Ah, Deus... ah você vai obter pelo server privado? Hum, é porque ali tem muita gente. Isso é privado, é grátis, tá gente? O oh, nosso é mais fácil para pegar, né? É porque ali, ó, ó, olha isso aqui. Não, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu não vou. Grátis, entra. Uhum. Juju Bananica, espere. Eu tô que eu uma só que eu não tô com Isso você só vê no canal Juju Bananica é essas habilidades Juju Bananica. É. As habilidades é. entre os Aí mim. agora não tem ninguém, agora ele vai dar sozinha Aham. Uhum. É só no, no. Calma aí, gente. Tem que baixar a musiquinha, né? Que ninguém sabe se dá um pirate. Pronto. Calma aí, gente. Calma aí. Pô, gente, vou ter que abrir e fechar. Gente, fica assim. Se, se você entrar num jogo, você não consegue, tipo, clicar alguns botão, tipo, não consegue andar. Não dá reset que não vai dar em nada. É melhor você sair do jogo e entrar. Porque, sério, acaba dando aqueles bug É que a gente... É, gente, eu tô falando. Não tem aquela, aquele vídeo que eu fui no... Que a gente foi pegar os negócios da Gucci? Então... A gente fica no final do vídeo só para mostrar o look, né? Aí você... É, então, pessoal, tem, tem que fazer o quê? Tem que ir até esse... Raposo, não pegue! E clicar é nele. Gente, o que, que é isso? Oh, gente, calma aí! Oh, Hakuna Matata! É mágica? Olha, meu filho. Ó, ó, ó, ó, ó, ó, ó, Eu tenho mágica. Agora, bora... Aqui, vocês vão em em code. Aí, gente, os códigos são... Um negócio, não sei porque que ela abriu mas aqui os códigos são é, para conseguir a assombro som, a como é? Aura assombrosa. O código é twins no caso do internado, sei lá o que é, alguma coisa assim? Eu não sei. É de... oh, bom. Bom. É de... bom, gente, é isso aqui, ó. E será que não Pra vocês verem aí ó, dá, dá pra ver, eu vou ficar fazendo os efeitos especiais Aí vocês vão aqui na setinha de... Correto Consegui tá um... conseguiu o prêmio Agora bora o próximo o Gente, eu tô cheio de embrema Embrema de escape É, embrema de... É, para você conseguir o... acessório aqueles dois Do ombro Sim, é o... Um... Como que eu posso dizer, gente? É o um livro. É o um livro. É os um livros. O código é... Particle... wizard Mago. Particle... Mago. Eu sei que é mago. Eu posso ser ruim de inglês, mas eu sou burra. Não, não é é? Sucesso. Sucesso foi consegui mais um brema mochila steak Agora para conseguir A mochila Que eu queria que fosse que Grátis Mas não é, ok, né? Mas é que não é, pelo né? F-X-A-R Não, f x r -S t -S. Sim, sim. Não? Aqui, ó, sim. gente Eu não ia clicar, caramba Tá bom ah. Papai tá não, ajudando aqui Papai, todo mundo gosta é de papai chuva jogando É, eu ruim, né? Vai, dá bom, um ok Depois vamos voltar pro outro barra barra zero Tá bom Bom, gente, já estamos aqui, né? Vamos dar um ok, ok consegui, consegui, consegui, consegui Consegui outro emprema emprema embrema Agora em é aquele fogo lá nas costas Tá pegando fogo Agora é o anel de fogo Do fogo, sei lá Do... Walk que... É alguma coisa andando Ok gente, esse é o Caminhando, um de fogo. acho Isso. que é caminhando. Esse é um negócio de fogo. Bom, povo já conseguimos aqui, ó. Gente, calma aí que eu quero ver uma coisa aqui, né? Será que dá pra subir ali? Eu quero ver, gente. É que assim, gente, é bom explorar, explorar mais o mapa. O que? Um jeito bonito. Gente, quem já viu uma montanha-russa? Montanha. -russa? montanha nossa, rosa <risos> gigante Rosa gigante Não tem acento Não tem acento, gente, não é vê assim. a piscina verde. Ai, ai, ai A piscina vai poder fly Vamos lá, deixa sua roupa aí Não fica os poder ah, tá, Testa lá suas coisas Pra ver se mostrou se pegou mesmo, se é verdade Eu vou pegar, gente, e eu já volto Cadê? Hum. senta só, só aí ó, os quatro aí ó. um dois três quatro os... dá para postar vai ficar um escudo outro né? uhum. vai ficar difícil de botar esse aqui também esse aqui para quê? é para chover gente como aí é, como aí é? <risos> mas ele é uma maga é na cintura né dá para botar é que é assim gente vocês pega aqui ó vai avançado Aí vocês pega isso aqui, ó, pega copia este código. Esse códigozinho aqui, ó, copia. Copia esse código. Aí você vem aqui nos avançados e bota aqui no ID do elemento. Salvar. Salvar. Pega isso. Salvar. Vocês vão ver, gente. Agora que sim tá os dois. Pra vocês verem como eu sou pro Jesus Nossa. Gente, agora vocês vão ver o meu avatar atual. Gente, eu dei uma morrida, é bem de leve, sabe? Uma mordida. Morri. Morri. Gente! Nossa! Jesus, eu sou uma fênix, fi. Eu sou a fênix desmagada. <risos> Olha, gente, quem vier em batalha de poder pode vir que eu vou ganhar. Gente, que que... Gente, calma aí, que eu, eu quero testar. Eu quero jogar o game. Calma aí, né? Vou um pouquinho aqui, ó. Abaixa só um, porque senão fica lagado. Porque tem muita coisa aqui, gente. Olha os fantasminhas, Gente, fantasma roxo. Don't you Uou! Oh! Wings! Como é? <risos> Hoje eu virei a Wings. Ah, é pra tirar aqueles bichinhos feios? Tira. Ai! Jesus! Não sabia quem era pra fazer. Olha, gente, eu tô super astérico sobre a moda tudo cheio de acessório. Para tirando esse negócio. Ah, não. Que... Tá tá Não Tá atrás, não? Gente, só tem quatro vidas. Atrás. Não tem, até, calma aí. Gente, tem muito cara Tem muito bicho. Tem muito bicho. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Power, power, power. Tá bichiga. Gente, eu não posso me só de poder. É sério, eu tenho que ficar nas pontinhas assim. Olha o fantasma. Jesus! Gente, eu Você. tenho que ficar. Eu vou ficar bem na pontinha. Fantasminha te derruba te derrubando. Affi. O que, que eu faço pra escapar desse negócio? Tá pegando fogo. Tá bom, finaliza aí no seu. Mas eita pessoal, foi esse vídeo eu vou te finalizar no lugar mais bonito do mundo. Realmente, gente, só pegar minha para pra kefai. E pronto. Agora vamos lá em cima da montanha. Será que dá tá pra subir na montanha russa? Dá pra subir na montanha russa, né? Que eu sei. Roda gigante. E gente falando. Não, o conjunto Roda gigante com montanha russa, com russa e com montanha. Gente, como é que... Eu vou tentar! Parabéns, gente! Depois da quebrar uma perna, eu vou finalizar o vídeo. Mas eita, pessoal, foi isso. Se vocês gostaram, me segue Me segue no vlog mesmo Me segue no seu peito. Me no Me no Me segue no seu peito. Me segue no seu peito. Me Tchau.